Tô começando mais um Deloitte no Canadá pra vocês E hoje a gente tá indo pra Oron um Ou o mais próximo possível de Oro eu acho A gente vai chegar em North Bay hoje E agora a gente vai tomar café da manhã no Tim Hortons de novo Acho que não, né? Tim Hortons já deu? Vamos em outro lugar? Talvez Tá bom então check it out. Fechando todas as coisas aqui do Motorhome, né? Pra gente poder sair fora Tem que fechar essa escadinha Fechar a escadinha botar um ferrinho ali. Vou tirar o carro da energia elétrica. E aí você guarda este cabo aqui nesse buraquinho. Esse aqui é o, o carregador do carro. O carregador do carro. Tipo, você carrega o carregador do seu iPhone? O carregador do carro. Nossa, e aqui nesse campo tá cheio de arvorezinhas vermelhinhas, ó. Elas estão quase quase 100% já vermelhas. Vai ficar manchadinha assim um pouco. Olha como ela fica bonita quando ela fica vermelha Olha que bonitinha, 100% Canadá O que você tá fazendo aqui? Vai para trás Vai para trás, vai para trás Aí, Bob, 100% Canadá Caralho! Tô deixando o potinho de ração deles ali atrás, ó, dentro da caminha Porque daí, pelo menos, eles comem um pouquinho durante o caminho Né, bagunçada? Preciso te dar um banho urgente, Cissa muito bom dia! Vamos começar esse vídeo aqui no meu canal, moleque, que eu tava com saudade já, de fazer vídeo. A Paula faz vídeo um dia, aí tá lá no canal dela, vocês não assistiram o vídeo de ontem, tá lá no canal dela. E aí eu fico com saudade de fazer vídeo aí, hoje é o dia do meu vídeo. Estamos em Salt Saint Marie e a gente tá muito, muito, muito, muito, muito próximo dos Estados Unidos, em Michigan, sair, que né? é o estado onde fica Detroit, nos Estados Unidos, né? Pra quem gosta de videogame, é Detroit Become Human, a cidade do Eminem também, mas infelizmente nós não vamos pra lá, nós estamos indo para Ottawa hoje, mais tarde, talvez dormir em North, North Bay, mas vamos para Ottawa entre hoje e amanhã, e a gente veio parar aqui em salt St. marie rapidinho para poder falar um pouco pra vocês sobre essa cidade que tá dentro da lista de migração canadense aí das cidades Regionais. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso e obviamente vamos comer no Tim Hortons, que é o nosso café da manhã de todos os dias, não é mesmo? Mais um clássico dia trabalhando no Tim Hortons. <risos> não, eu, eu, eu vou até falar pra qual cliente que eu tô trabalhando, viu? Kimberly. Eu Kimberly. Estou... Kimberly. Famosa Kimberly. Famosa Kimberly. Famosa Kimberly aí. Respondendo e A gente viaja, mas a gente não deixa de trabalhar, né, mesmo? ou seja Se eu não trabalhar, ninguém trabalha por mim Esse né? quer ser um empreendedor, eu... não é mesmo? A gente tá aqui tentando, né? Ninguém vai fazer por você Bom, só que agora deu E agora a gente vai Deu ainda não, tô subindo meus stories aqui Ainda não foi, ó O que é South Marie? South St. Marie é uma das cidades da província de Ontario que tem um programa de imigração um pouco mais facilitado, a pontuação que você precisa para imigrar para cá é um pouco menor do que as outras cidades e também requer um nível de inglês um pouco mais baixo, então se você por um acaso tem uma oferta de emprego ou se você vem para cá e consegue um emprego ou alguma coisa do tipo, as suas chances de imigrar para o Canadá elas são muito maiores. South St. Marie é uma cidade legal para vocês darem uma pesquisada. É uma cidade muito bonitinha, tem 75 mil habitantes, né? Uh, fica aí a mais ou menos 900 quilômetros de Ottawa uh, e mais ou menos 800, 750 quilômetros de Toronto. Então é uma cidade muito legal, é uma cidade pequenininha, bonitinha, faz divisa com os Estados Unidos. Então vocês podem simplesmente estar aqui em Sault Marie e do outro lado vocês estarem em Michigan, né, e fazer suas compras ali em Michigan. A então, a, é, a, cidade, a cidade do lado também chama Salt-Sand-Marie. Então, a cidade lá dos Estados Unidos também chama Salt-Sand-Marie. É nome, tipo, dos dois lados e aí é aquela ponte que você atravessa para ir os Estados Unidos. Isso, aí tem, a, tem uma pontezinha ali atrás, que é a ponte dividindo o Canadá e os Estados Unidos, e esse rio aqui é o rio que faz a divisão entre os dois países. Então ali... É, essa é a ali é o Trump... Aqui é o Trudeau. Esse é o muro. É, esse é o muro que a gente tem entre o Canadá e os Estados Unidos, tá vendo? Hoje a gente vai passar, na verdade, por três cidades que fazem parte desse programa novo de imigração. A gente passou ontem por Thunder Bay, mas não deu pra filmar nada porque tava chovendo muito. Aí a gente vai passar aqui por Salsem Marie. Eu sempre confundo, Salsem Marie. Aí a gente vai passar por Sudbury, que também faz parte, e North Bay. Essas três cidades fazem parte do programa. Novo de imigração, que é o Northern, Northern and Rural Immigration Pilot São quatro <risos> cidades, né? Não, a gente hoje vai passar por três. a gente passou por uma ontem Ah, tá, sim Mas são várias, tem uma cidade em BC, tem cidades mais pro norte, entendeu? Só que a, a, a questão é a seguinte, não é tipo assim, ah, eu vou chegar lá e vou emigrar Porque as profissões que esse tipo de cidade precisa são diferentes Então não é assim, ah, eu sou de TI, eu vou emigrar pra lá Não necessariamente você vai achar aqui uma empresa de TI para te contratar, entendeu? Então por isso que o programa chama é, Northern and Ru Rural Immigration né? Que é rural, para áreas rurais Então normalmente eles vão precisar de profissões assim Mais voltadas para esse tipo de cidade, né? Profissões que você vai usar aqui Então se você é, sei lá, uma pessoa de TI A sua melhor opção continua sendo, por exemplo, o ou, né, outro lugar A da Trip é um oferecimento da ILAC English Schools Cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá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 Chegamos em Sudbury. Eu tô extremamente cansado. Essa viagem tem sido muito bacana, muito legal, show de bola, mas extremamente cansativa para mim como único motorista, né? Porque a dona Babs, ela fez o favor de não aprender a dirigir até hoje, né? Eu provavelmente vou dar uma descansada, mais uma hora e meia até a uh, North Bay. A gente vai dormir lá e amanhã vocês vão ver vídeo no canal da Paula sobre Ottawa. O que acontece? Eu tava muito cansado. E eu fui dar uma deitadinha só para dar uma descansadinha de 10 minutos. Morri. <risos> dormi por quase 2 horas dentro do Arvi. Eu parei aqui nessa praça. aqui ó. E aí eu dormi por quase duas horas. Ou seja, perdi aí uma boa parte do dia. Agora tá um puta fim de tarde bonito. Olha esse lugar. A gente ainda tá em Sudbury. E eu vou dirigir agora o máximo que eu conseguir. Vamos, vamos ver até onde eu chego agora pra gente poder tentar chegar o mais próximo possível de Oro ainda hoje. Vou aproveitar que eu dormi. Que talvez meu corpo me deixe ficar um pouco mais acordado agora, né? Já que eu dormi, eu quero. Eu espero menos cansado pra dirigir. Então vamos tentar, quizás, chegar em Oro ainda hoje. Será? A Paula tá tipo muito brava comigo. Ela tá muito puta. Olha quem já tá aqui na frente. Já. É, amor? Olha quem já tá aqui. Olha aí. Olha quem já tá aqui inspirando. O papai. A mamãe tá super brava com o papai. Eu tô inspirando. Olha quem que tá brava comigo ali, ó. Ficou putaça que eu dormi. Você vai, ficar mais, você vai ficar feliz se eu conseguir chegar em hora hoje, não vai? Hoje você vai chegar em hora. Você duvida? Eu tô acordadaço, vamos embora? Você vai reclamar até chegar lá, velho. Não, vou, vou tentar chegar o mais próximo que eu conseguir, vamos? Você vai reclamar mesmo. Você topa ou não topa? Você vai reclamar tanto que não compensa. Você topa ou não topa? Eu não faço nada, eu fico só sentado. É, então, né, se eu dirigir seria ótimo, mas obrigado, viu? Consegui chegar quase em Orua, faltam 100km para chegar só, mas hoje eu dirigi 760km, eu acho, vou mostrar para vocês no mapa aqui, mas enfim, paramos no Almart de novo, Walmart lá atrás, porque a gente não conseguiu achar nenhum camping agora, eu falei, bom, vamos ficar no Walmart mesmo, amanhã a gente só acorda, vai embora, vamos para Orua e a gente vai ter mais tempo na cidade, então eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, até o próximo, amanhã no canal da Paula, vocês vão ver a gente conhecendo Oroa, e depois a gente vai partir pra Toronto, e cara, eu nem acredito que a gente conseguiu chegar aqui. Obrigado por acompanhar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo de depois de amanhã, um beijo pra vocês e tchau. Esse demônio do caralho saiu do carro pra mijar, e saiu correndo quase pra dentro do mato. Não fico muito medo. Oh meu Deus, tadinha. Eu só vi ele correndo pra ele <risos> É porque não sabe se comportar, né? Ele ficou animado, não sei lá É, ele tá dentro do carro o dia inteiro ele quis correr, brincando Nossa, assim Não chora, babinha <risos> Tadinha, mano Chora não, bebê Até a gerente do Walmart veio falar com ele É, a gerente do Walmart veio perguntar se estava tudo bem, né? Porque eu comecei a gritar no meu estacionamento do Walmart, meia-noite a mulher ficou tipo, da fuck, tá ligado? Tá acontecendo aqui Ela falou que só viu você gritando e o um cachorro correndo Ela falou achei que um cachorro tava vindo em cima de você Aí <risos> ela não viu que era desse tamanho, né? Ela falou, não, o meu cachorro que tá saindo fora, mesmo. <risos> Vamos dormir? Dá boa noite pros meus seguidores boa noite. Fala pro pessoal e assiste seu vídeo amanhã Assiste meu vídeo amanhã e... Dá bronca no link Por ele ter fugido por alguns segundos Pede pra se inscrever no canal, dar o like, compartilhar e acabar o vídeo, vai. Se inscreve no canal aí, se compartilha, se compartilha. Se compartilha. Para, <risos> ah, eu tô mal. E a gente se vê amanhã no meu canal. Sem lágrimas e sem link fugindo. Amanhã eu vou andar com ele de inteiro assim, ó. Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, serviços de acomodação estudantil no Canadá. Chegamos aqui no centro de Oroa Tem o rio ali embaixo a Paula tá bebendo Eu tomei uma cerveja Até agora foi a cidade mais bonita, né? Que a gente visitou O inverno congela e a galera anda de patins, Faz aqueles ice skatings Aqui nesse canal Estamos aqui bebendo mais cervejas